Boa noite a todos os irmãos Saúdo aqueles que estão então, nos assistindo aí pela internet, pelo Youtube Que tem essa sede, essa vontade de ouvir um pouco mais sobre a palavra de Deus E quero então já convidar os irmãos a nós abrirmos no Evangelho de João, no capítulo 1 Quero compartilhar com os irmãos um pouco sobre o amor de Deus. Né? E o propósito, ou um dos propósitos desse amor de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Então, nesses próximos 20 minutos, um pouco mais, vamos desenvolver essa ideia... A partir então do versículo 12 do Evangelho de João, do capítulo 1, que diz assim: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqui, nessa passagem importante, do Evangelho, diz que todos quantos receberam a Jesus Cristo em suas vidas, aceitando Jesus como único Senhor e suficiente Salvador de suas vidas, todos esses que receberam, acolheram essa verdade, Deus concedeu a filiação deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você que está nos assistindo agora e que professa essa fé, como eu professo, tá? nós podemos dizer que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, é muito importante nós termos essa realidade de que somos destinatários, então, do amor deste Pai. Não é? Porque se somos filhos, Deus nos acolhe e nos recebe como um Pai. E o Pai ama ao seu filho, ama aos seus filhos. É? E esses filhos, hoje, ao redor da terra... São o que nós podemos denominar a partir do que as escrituras nos mostram. Né? Nós somos, nós integramos a igreja de Deus, o povo de Deus. Aqueles todos que ao redor da terra, não importa o lugar, lá na Groenlândia, na China ou aqui mesmo nos confins da terra, no sul da América do Sul, né? Somos participantes, somos membros né, deste corpo que é a igreja. Muito bem. Então nós somos destinatários deste amor de Deus. Você e eu. E como destinatários deste amor de Deus, uh, passamos a receber... Os ensinamentos de Deus. Né? Todo pai... Quer ensinar os seus filhos. Muitas vezes os filhos até resistem ao ensinamento dos pais. Né? Nós sabemos disso na na vida... No relacionamento diário né, da nossa família. A gente vê pelo exemplo da nossa família natural. Né? De que muitas vezes os filhos resistem aos ensinamentos dos pais. Mas o pai... Ele quer ensinar e ensina, né? e o pai também repreende, o pai também diz não. Esse é um amor verdadeiro, né? o amor que quer o melhor para o filho. E esse é o exemplo que nós temos uh, da parte de Deus. Deus quer o melhor para mim, quer o melhor para você, e isso muitas vezes inclui Repreensões, inclui não, tá? mas é sem sombra de dúvida o melhor para nós. Muito bem, vejam que grande maravilha, e aqui não se trata propriamente de uma informação nova, né? mas vejam que maravilha é nós deixarmos a condição de, criaturas, de seres viventes pura e simplesmente e passarmos a uma condição de filhos né? isso é muito maravilhoso e também é muito misterioso né? Deus age também profundamente por mistérios através dessas palavras, né? dentro da nossa mente, dentro do nosso coração pois bem esse amor que Deus nos concede esse favor que vem da parte de Deus apenas como uma decorrência da nossa fé tem entre outros propósitos nos levar a manifestar em nossas vidas um amor semelhante com as demais pessoas, né? ou seja o Senhor quer nos mostrar com o amor dEle para conosco que nós também podemos e em alguma medida, se queremos nos alinhar com a vontade de Deus, devemos também manifestar esse amor para com as demais pessoas. E aí eu queria convidar os irmãos a nós abrirmos no Evangelho de Mateus entre várias palavras que nós temos, que, temos na Bíblia, que tratam sobre essa questão do amor. Né? Eu queria ler com você, em Mateus capítulo 6, os versículos 22 e 23, que diz assim, São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Bem, aqui nós temos um ensinamento importante da parte de Deus acerca desta deste tema que, que envolve a manifestação concreta do nosso amor pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo, pelas pessoas da nossa família, as pessoas na igreja, as pessoas no trabalho, onde nós circulamos o ambiente em que nós convivemos com outras pessoas. Aqui fala sobre ser bom. Ser bom é algo bastante genérico, é um conceito. Costuma-se dizer que é um conceito bastante aberto, né? Que às vezes ser bom, na minha opinião pode ter uma ideia, um conceito diferente do que para você significa ser bom para alguém. Mas o Senhor, o nosso Deus, aqui na sua palavra, a palavra que vem da boca de Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, né, diz que se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo será luminoso. Né? E o Senhor diz que nós fomos chamados para sermos luz do mundo. Então, a nossa bondade, ela torna o nosso corpo luminoso. Né? A nossa bondade manifesta essa luz que Deus quer que nós sejamos no mundo. Mas como assim, Adriano? Como, como eu posso ser bom se há uma distância aqui entre o, as opiniões do que é ser bom. Basta para ser bom ser generoso, basta para ser bom eu, eu estar sempre disposto a ajudar outras pessoas. O que é ser bom? Bem, meus irmãos, aí nós, o, o caminho para, para se encontrar essa resposta, eu creio, por fé, está na própria palavra de Deus, no próprio Evangelho. Nós podemos relacionar este ser bom com exatamente o amor. O amor é uma expressão da natureza divina, como nós vimos antes, para conosco, decorrente da filiação que nos é dada pela fé. E esse amor, segundo a própria palavra de Deus... Tem sim características, características, elementos que nós podemos manifestar. Veja, essa questão do bom estar relacionado com o amor, por exemplo, nós podemos buscar uma confirmação aqui, na primeira carta do apóstolo João né? Nós temos o evangelho de João E nós temos as cartas As epístolas de João lá. Na primeira epístola de João Que fica lá depois de Hebreus Mais para o final da Bíblia Nós temos No capítulo 2 No verso 10 Diz assim Aquele que ama a Seu irmão permanece Na luz então aqui nós temos uma relação Com aquilo que nós acabamos de ler lá no Evangelho de Mateus No capítulo 6, né, no versículo 22 Que diz que, que se os nossos olhos forem bons O nosso corpo resplandece a luz né? Aqui diz que aquele que ama seu irmão Permanece na luz né? Uma relação, uma, uma ligação entre esses essas ideias, nós podemos dizer sobre esses conceitos né, do bom e do amor. Né? E aqui, então, eu gostaria de... Feita essa, essa confirmação uh, nas escrituras, né, entre a bondade, o ser bom e o amor, eu gostaria, então, de avançar um pouco com com você e nós irmos para uma palavra muito conhecida mas quero me deter em, em, em um versículo específico lá de 1 Coríntios no capítulo 13 né? para aqueles que estão já a, a, nessa caminhada espiritual há mais algum tempo 1 Coríntios 13 se presume que seja uma palavra mais conhecida. Se você ainda está mais no começo, talvez haja aqui um pouco mais de novidade para vocês. Mas eu creio que para todos nós, incluindo a mim que estou aqui falando, né, e aqueles que estão, são mais antigos nessa caminhada um pouco, sempre essa palavra nos permite verificar algo importante para a nossa vida e eu queria me deter sobre o versículo 4 de 1 Coríntios 13 na minha versão bíblica e apenas agora voltando um pouco né, 1 Coríntios 13 fala exatamente sobre as características do amor né? então podemos dizer também sobre as características da bondade Daquilo que nós lemos em Mateus 6 E daquilo que nós lemos em 1 João 2 né? Para que nós sejamos luz né? Na terra né? Então diz assim O amor é paciente Vamos parar um pouco por aqui E se nós conseguirmos desenvolver e compreender, né? E clamando aqui para que Deus nos dê o entendimento daquilo que Ele quer nos falar sobre a paciência, que nós possamos avançar nesse campo. Né? Então, novamente, sermos bons, manifestarmos o amor, ser bom e sermos amorosos. Envolve, segundo as Escrituras, sermos pacientes. A paciência, irmãos, é uma característica de quem é tardio em tomar alguma atitude. Então vamos trazer para um exemplo no nosso lar. Né? Aqueles que têm cônjuge, né? o marido ou a esposa. Aqueles que têm filhos. Ou aqueles que têm pais, né? que estão na condição de filhos. Se nós quisermos, e certamente temos esse desejo, de manifestarmos este amor que Deus nos pede para que sejamos para que nós amemos o nosso próximo certamente no nosso lar é onde isso pode se manifestar primeiro né? Então se a esposa ou o marido ou os filhos ou os pais, Fazem algo Que não te agrada Fazem algo Que te aborrece Fazem algo Que é pecado Fazem algo Que evidentemente Contraria um mandamento da parte de Deus. E isso te aborrece, isso te entristece. Em geral, nós somos movidos por algo dentro de nós que faz com que a gente reaja. A gente tenha uma reação. Né? E vejam como é interessante, porque reação vem de ação. Né? É uma ação decorrente de uma outra ação. Né? Então a pessoa cometeu um erro, para com você ou para comigo, e nós temos uma reação. Uma reação de crítica, uma reação de... Uh, apontamento de dedo né? ou às vezes até mais do que isso uma reação irada mas o senhor diz que se os nossos olhos forem bons mas o senhor diz que se nós nos amamos uns aos outros haverá um desejo uma decisão uma inclinação a termos paciência isso obviamente né irmãos não digo eu Adriano né isso nós estamos lendo né? e obviamente que os irmãos têm inclusive direito de eventualmente não concordar né? mas a leitura simples e direta desses versículos ah, nos mostram que a bondade e o amor estão interligados e que para, então, eu ser bom, eu preciso manifestar esse amor e um dos atributos desse amor é a paciência. Então, no seu lar, algo que eu e você, no seu lar e no meu lar, é algo que eu e você Podemos fazer de concreto para expressar esse amor de Deus a partir do entendimento desses versos, é a paciência com quem erra. Pelo menos um erro aos nossos olhos, né? eventualmente, até pode não ser um erro aquilo que a pessoa fez, e nós acreditamos que seja um erro. Ainda com mais razão, então, é necessário que nós tenhamos presente no nosso íntimo, que o Senhor quer que nós manifestamos essa paciência. Ou seja, não termos a reação que normalmente nós teríamos de uma palavra mais dura, de um apontamento de dedo, ou até de uma atitude irada. Ah, o senhor quer que a gente manifeste? Então, tardiamente, a nossa reação. Que a gente aguarde. Ou que a nossa manifestação seja uma manifestação branda. Uma manifestação leve se for necessário que a gente pontue algo, que a gente diga algo a partir daquela atitude do outro, tá? que esse entendimento sobre o que é a paciência nos capacite, nos leve a sermos brandos na nossa reação. Então, a paciência, irmãos, ela é poderosíssima quando nós a praticamos, mas alguém poderia dizer assim, Bah, Adriano, mas eu não tenho paciência mais. Pois é, irmãos. Mas aí nós vemos aqui que o amor se manifesta através da paciência. E aí precisamos tomar uma decisão no nosso íntimo, né? se nós queremos ser esta luz que o Senhor quer. Que sejamos, e eu sei que você quer, eu quero. E veja como é importante a gente ter entendimento disto de algo simples, mas que é muito poderoso para resolver, inclusive, questões dentro do nosso lar. Agora vamos ampliar um pouco, já nos encaminhando para o final. Vamos ampliar um pouco esse exercício da paciência, por exemplo, no ambiente da congregação. A gente vê coisas que às vezes não nos agradam, no sentido de atitudes de irmãos. A gente vê, eventualmente, comentários, eventualmente uma fofoca, eventualmente... Uh, inveja, eventualmente uh, uh, um, um ativismo ou omissões, né? em que a gente tem vontade de tomar atitudes, né? e às vezes as nossas atitudes, muito bem intencionadas, e não, não, não digo que não seja ou que não sejam bem intencionadas. A nossa pouca paciência com isso, muitas vezes, pode criar mais confusão. É? Porque a gente pode atropelar uma situação, a gente pode machucar um irmão, a gente pode aumentar aquela circunstância. É? Porque, de alguma maneira, a falta de paciência tem como fonte a justiça própria, o desejo que nós temos de estabelecer o nosso padrão de justiça. E claramente que isso não é um fruto do Espírito de Deus, como está muito bem descrito lá né, na, na, no, na, no livro de Gálatas, lá no capítulo 5, né, porque... A justiça própria é o contrário do domínio próprio. Né? Então, movidos muitas vezes pela justiça própria, ah, como quem está fazendo isso, como aquele está fazendo aquilo, ah, aponta o dedo, enfim, isso causa problemas, porque esta percepção da importância de ser paciente está limitada ainda dentro de nós. Então, irmãos, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês né, de que se se nós queremos e queremos que os nossos olhos sejam bons, que o nosso corpo seja luminoso, que nós que a nossa conduta seja amorosa para com o próximo. Porque isso também está ligado a esta luz. Né? O Senhor diz assim que este amor, ele é paciente. E certamente o Senhor tem colocado na minha vida e na tua vida circunstâncias para que a gente exercite essa paciência. Né, irmãos? E o Senhor dá a oportunidade para sermos pacientes, para exercitarmos essa paciência. Então que nesta noite nós possamos, ainda na sequência das horas, podermos, possamos meditar um pouco sobre como tem sido a nossa conduta no nosso lar, na congregação, no ambiente de trabalho, com amigos, acerca da paciência. Se nós sempre temos uma palavra de reação pronta nos nossos lábios ou se nós temos exercitado essa paciência. E se nós... Ainda não a exercitamos de maneira mais diária que nós possamos tomar as decisões necessárias e o clamor a Deus necessário para que haja essa capacitação e essa paciência seja luz em onde nós estivermos. Então, que Deus os abençoe grandemente e os capacite para essa continuidade da caminhada com o Senhor porque aqueles que serão salvos são aqueles que perseverarão até o final amém? Um abraço a todos